Pronto, aguardando a Kiara, que é nossa convidada hoje, para entrar aqui no Instagram. E estamos simultaneamente gravando no Zoom para disponibilizar no YouTube. Oi, Taninha querida, Camila, e? Eva, gente maravilhosa! Pronto, Kiara entrou. Agora amor. Pede para participar e começarmos a nossa conversa hoje, que promete. Os seres maravilhosos de luz, os seres das estrelas, estão conosco, felizes por este encontro. Já te aceitei. Aê! Não, é que... conseguimos, conseguimos. Sim, querida. Olá, mas é estranho, né? Peraí, deixa pra isso. Uh, e aí, querida, como é que tá? Saudades, minha luz de Deus. Você tá com eco. Tá com eco? Como é que eu faço aqui? <risos> meu Deus. É eu, eu, eu e a Beth nunca gravamos dessa forma, né, Beth? Não. Mas a gente. Uh, tá YouTube. Sendo... E o fluxo está requerendo de nós que façamos coisas novas. Uma dessas coisas fecha. novas é dar um jeito deste vídeo chegar até. Você fecha seu, seu microfone por enquanto. Do, do zoom. Uh, do zoom. Enquanto Sim. você está aí falando. É, nós estamos buscando uma forma de disponibilizar este esta live no YouTube. O nosso YouTube é novinho em folha, acabou de ser criado a pedido dos seres das estrelas. Entretanto, o YouTube ele tem uma série de regrinhas que para gente fazer live, para gente isso, para gente aquilo, a gente tem que cumprir um bocado de coisa. E nós temos uma semana, né? então ele ainda não permite que a gente grave ao vivo pelo Zoom. Então nós estamos gravando no Instagram, fazendo a live pelo Instagram e gravando pelo Zoom. Quando terminar aqui a live a gente vai postar lá no YouTube e eu convido você a ir lá no nosso YouTube, o link tá lá na bio do ser das Estrelas, vai lá. Se inscreve, curte, assiste, passa para outras pessoas. Tem muita gente querendo ouvir o que a gente vai falar. Porque essa mensagem de hoje é uma mensagem de fé, de esperança. De que o novo mundo está aí, a nova era chegou. E que nós fazemos parte desse processo. E fazemos parte por a escolha. Nós escolhemos estar aqui neste momento, nessa transição planetária. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, Kiarinha, tudo que resolvido parte. aí? Então, meu amor, agora eu abro o, o microfone. Né? Veja aí, abra aí pra gente ver. Tá bom, vê se tá tudo certo. Tá ainda com o ah, microfone um tá. Mas... É, eu estou com dois fones, tá? Um que liga no celular e um que liga no computador. Então, não sei se... Como tira é que eu poderia o... fazer para ficar melhor? Tira um Hã? fone. Tira um. Deixa eu tira, só um... Celu... Tá, tiro do celular, então. Tá. Deu? Aí. Deu? Tá me ouvindo? olha lhe ouvindo. Com um pouco de eco, mas tô lhe ouvindo. Perfeito. Peraí. Pronto. Então vamos. Tudo bem. É a, é, a primeira vez, é a primeira vez que a gente faz isso, então todo mundo vai nos perdoar, né, Beth? Certeza, o que importa, na verdade, é a mensagem que a gente traz. É a mensagem. É. Esse atropelo no início é inicial. Hoje o Zoom resolveu fazer atualizações. Então foi assim: isso. oi? Isso. Foi bem complexo entrar hoje. Eu tinha cobrido o livro às cinco horas e eu não conseguia abrir, eu não conseguia entrar no Zoom, eu não conseguia gerar link. Então, eu terminei conseguindo, porque utilizei um link que já tinha. Ah. Eu, já falei, eu instalei, fiz um monte de coisa para poder funcionar. E aqui nós estamos também nessa fase de teste, para trazer para vocês essa informação. Então, Chiara, tá... vamos? Vamos lá, Beth, pode introduzir aí sobre o que, que é o assunto, só para mim fazer uma respiraçãozinha aqui, chamar os meus hum, amados. Claro, hoje nós vamos falar sobre a nova terra, sobre a terra 5 d a terra que nós como mansos de coração vamos herdar a terra que nós escolhemos estar aqui para auxiliar nesse processo da transição planetária. Você que está aqui pode ter certeza, você escolheu estar aqui. Você escolheu fazer parte desse processo, desse despertar neste momento de transacionar Junto com o planeta. E nós fazemos parte de uma grande agrégora de seres que coletivamente fizeram um pré-acordo para fazer esse processo. Então, seja você muito bem-vindo aqui, porque este canal é o canal do Ser das Estrelas. E o Ser das Estrelas, os seres das estrelas, estão Junto a nós, aplaudindo todo o nosso movimento, honrando cada passo que a gente dá. Nesse mesmo que é, Arinha. É isso mesmo. Gratidão, Beth, gratidão aos arturianos, sua presença aqui maravilhosa. Gratidão aos outros que estão juntos, mestres ascensionados, que estão aqui, na verdade, ajudando né? e dando uma força para que todas as palavras que sejam ditas tragam também amor compaixão, cura, gentileza e tudo que a gente precisa mais né, num planeta, em transição planetária. E eles estão aqui né, nos brindando com o seu amor incondicional. Então, gratidão, amados mestres de luz, amados guias. E vamos falar sobre a Terra 5D. Hum, hoje o assunto me agrada muito, porque eu acho tão bonito falar sobre isso. Então, pessoal, vou dar aqui né, um, uma ideia, né, porque é muito grande pensar sobre a Terra 5D, pois é uma Terra que a gente ainda não viveu tridimensionalmente falando, porém já estamos acessando parte dela, pois ela na, na quinta dimensão, em nossas meditações, nós já podemos perceber partes desta linda Terra 5D. Então, às vezes, a gente fica curioso, pensando como será essa terra, será que ela vai ser legal, será que vai ser boa, será que vai ser realmente uma coisa maravilhosa? Então, vamos dar aqui uma pincelada, né, através das informações de canalizações que eu recebi, canalizações que eu li, que a Beth, que eu vi, que eu ouvi e tal, e aí, daí, a gente dá uma... Uh, limpas, digamos assim, as é que está, é, trazem mais uma coisa iluminada, né, Tá estar trazendo aqui, porque é assim que eu sinto e é assim que os arquitorianos me dizem que vai ser. Eles sempre vão pro lado de mais luz, de mais amor, de mais compaixão. Eles nunca vieram a mim com, com coisas ruins, com coisas de apocalípticas com coisas negativas. Ele sempre vem a mim trazendo coisas muito bonitas e quando há ajustes eles explicam que esses ajustes fazem parte da transição. Então, gente, a Terra 5 poder. O que que é, né? A transição já está acontecendo há séculos, né? E agora nós estamos nas últimas décadas da transição. dar só uma pinceladinha, a gente já sabe que é a Terra, é tridimensional, é um planeta de dualidade, um planeta onde ele chegou ao seu ápice, ao seu momento de estar evoluindo para se tornar um planeta de quinta dimensão. E um planeta de quinta dimensão é muito diferente de um planeta de terceira dimensão E é por isso que às vezes a gente fica um pouco curioso ou assustado ou ansioso Como é que vai ser esse planeta? Mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, gente, o que aconteceu? A galáxia também está, de certa forma, em transição Porque a Terra está lá na pontinha do cinturão de óleo e ela adentrou uma oitava super e agora entrar essa oitava Uma luz física, não é que tu vai olhar para o sol e ele vai te cegar, ah, não, a luz é a mesma, mas a luz vibracional que vem do sol central, ela é uma luz que traz uma vibração superior à vibração que nós aqui estamos acostumados. Então, essa luz ela vem para transformar o planeta de uma vibração mais baixa para uma vibração mais alta então estamos saindo da 3D entrando na 5D automaticamente nós também temos que nos adaptar e elevar a nossa própria vibração para estar fazendo o nosso processo de ascensão individual então, mas o que que eu ganho, Kiara? Com essa terra, 5D o que que, que que tem de bom? tem alguma coisa boa para mim lá? <risos> tem muitas coisas boas, gente, sim estamos indo para de muito mais amor, porque a Terra 5D, que é para onde nós estamos indo, é um planeta onde tudo é diferente do que o que a gente conhece até agora. O que que acontece de mais diferente? tanto dos animais, das plantas e dos seres humanos, ela é toda em estado de cooperação. Portanto, não faria sentido numa terra de cooperação ter mais, ter menos, ter mais inteligente ou menos, etc, etc, ter mais títulos ou menos, isso não faz sentido na quinta dimensão. E é aí que a gente entra numa energia que coloca o coração a emoção, os sentimentos e a intuição como o motorista da nossa vida. Portanto, a Terra 5D é a terra do coração. E o que, que isso traz? Uma diferença enorme. Por quê? Porque até hoje tudo que nós vivemos aqui na nossa terra se refere à racionalidade. A cabeça comandava tudo e onde a cabeça comanda tudo a dualidade entra porque aí tu tem que ser tu tem que na verdade a cabeça ou a racionalidade ela te leva muito para um estado mais primitivo de sobrevivência onde se tu der se tu não passar alguém para trás tu não vai sobreviver tu precisa lutar para sobreviver e é nessa luta pela sobrevivência que nós entramos nessa dualidade e nos tornamos agressivos. E é a partir daí que os seres humanos competem, competem, competem. E a gente ouve, né, até nesta vida onde nós estamos numa civilização mais civilizada, digamos assim, a gente ouve uh, uh, o mundo dos espertos, Sobrevive quem grita mais alto. Quem é mais forte sobrevive e quem é mais fraco morre. Isso não existe na Terra 5D. Isso cai por terra. Portanto, a racionalidade vai perdendo força. O coração começa a ganhar força. E a Terra 5D começa a ser uma terra onde... Tu tem a intuição completamente desenvolvida. Quando tu tem uma intuição que fala muito mais alto, tu começa a perceber a verdade nas palavras das pessoas. Tu começa a perceber a verdade no coração daqueles que estão falando. Uhum. E é aí que a mentira desaba e as pessoas começam a perder os seus postos. Por quê? todas essas coisas vão perdendo sentido, porque o coração, ele não gosta disso. O coração, ele quer a compaixão e ele sabe que a forma de ele ser mais feliz sempre vai ser através da compaixão, porque o coração sabe que quanto mais feliz aqueles ao meu redor estão, mais feliz eu estou. portanto Perde, perde o valor E tu começa sempre A querer ter uma vida Em amor ao próximo Onde aquele é importante Tanto quanto eu E aí faz sentido aquela frase Todos somos um Portanto A maior modificação E a mais bonita Na nova terra É essa É a modificação De termos o coração no comando tudo o que acontece e o que, que acontece quando o coração a intuição, a compaixão e a colaboração dominam no ser humano as coisas começam a se tornar super leves, muito leves muito leves porque também existe a transição planetária e ela faz com que Gaia comece a trabalhar em cooperação com os humanos quando Gaia trabalha em cooperação com os humanos e os humanos principalmente a trabalhar em cooperação com Gaia acontece uma coisa muito linda a energia que a gente precisa pagar não precisa mais ser paga ela vai ser provida na nova terra uhum. os meios naturais proverão as necessidades básicas não vai mais ser necessário alimentos densos, os alimentos serão muito mais sutis, muito mais leves. E lembrando agora que a transição planetária faz com que todos os seres vivos que nela vivem transicionem automaticamente, ou seja, os animais, as plantas e os minerais já estão na 5D. Nossos humanos É que ainda estamos Terminando os nossos processos Ainda estamos Indo na direção da 5D Porque nós Temos consciência E a consciência te dá amoroso. Tu sente vontade de cantar e tu canta porque isso vai alegrar os teus irmãos. Todos saberão que são irmãos, na verdade, e que todos somos um, no sentido mais bonito da palavra. Tu não vai sentir vontade de prejudicar alguém, de passar alguém para trás, se tu sabe que essa pessoa é um pedaço de ti. Não existe esse sentimento na terra penta dimensional porque tu ama a todos sem conhecer, é um sentimento muito bonito, e aí muitas coisas, a natureza começa a cooperar com os humanos e tu tem mudanças lindas acontecendo no planeta, como por exemplo a temperatura, na terra é. 5D. a fruta e etc. Não vai ser mais necessário isso, então, essa nova vegetação vai prover sobre qualquer temperatura e essa temperatura vai ser a que mais se adequa ao corpo humano, ao novo corpo humano, que vai ser uma temperatura amena. Quando a gente traz uma temperatura amena, a gente também tira daí as catástrofes ambientais, aquelas coisas terremotos maremotos enchentes tempestades isso também não vai acontecer na Terra se puder tem uma temperatura amena uma colaboração muito amor e a, o clima até o clima é amoroso e todos vão saber que isso é automático isso vai estar implícito no teu coração Tu não vai precisar pensar e raciocinar e tentar desvendar o que uma pessoa está dizendo. Tu vai conversar com ela e vai sentir a realidade nas palavras dela. O teu coração vai te dizer, eu sei disso. É só olhar para ela. Vai ser automático, vai ser uma coisa muito natural. E uma coisa muito interessante que vem aí sobre... Essa transição, porque eu falei um pouquinho da Terra se assim, poder já lá no seu, na sua concretização, já quando tudo já aconteceu, e esqueci de falar uma parte, mas assim, uma das coisas que virá um pouquinho antes dessa concretização é a mudança do sistema financeiro no planeta. Portanto, a nossa forma de sobrevivência vai ter que mudar. Para estar em consonância com uma vibração superior pentadimensional. Gente, estaremos recebendo o Sistema Financeiro Quântico, ou com outros nomes, só estou dando esse nome porque é o nome que me veio. O Sistema Financeiro Quântico. O que é o Sistema Financeiro Quântico? Vamos dar uma pincelada? Bom, o Sistema Financeiro Quântico é um sistema inteligente que provê os, as necessidades monetárias de uma forma quântica. Ou seja, o sistema financeiro ele sabe o que tu fez, o que tu deixou de fazer. Ele tem um. É como um sistema intuitivo, mas ele é quântico. Um São como um sistema de internet gigante que consegue perceber o que, que foi feito e o que deixou de ser feito. E aí, o prover vem dessas atividades. Portanto, esse sistema não deixa com que injustiças aconteçam. Os ganhos através da corrupção, através da mentira, através de deixar o outro passar fome para tu ter muito mais do que é necessário, isso começa a cair. O sistema financeiro o pânico não aceita isso. Então, aquele dinheiro que tu roubou vai desaparecer da tua conta para ir para as contas onde ele deveria estar. Por quê? Na Terra 5D, tu precisa de um sistema financeiro justo que não faça essas coisas principalmente de forma ilícita. Porque não há problemas em ter muita abundância se for de forma lícita Não há problemas. Mas... O problema é que o que a gente vê hoje na 3D é muitos vivendo com dificuldades para menos de 5% viver na opulência daqueles que trabalham escravo, de forma escrava. Isso não vai acontecer mais. Este sistema financeiro quântico, pelo que a gente lê por aí, ele vai ser um dos primeiros a ser implantados antes, digamos, do final da transição. Que a transição tem mais 30 ou 40 décadas para acontecer, mas ela não vai acontecer lá de uma forma rápida, exata, né? Tipo assim, em 2050. Boom. Antes disso, muitas dessas coisas vão ser implantadas. Então é aos poucos que tudo vai acontecendo e pelo pelas informações, tudo indica que esse sistema financeiro pânico está vindo antes, porque é a partir deste sistema organizado que muitas das outras partes começam a ser possíveis de serem implementadas, como, por exemplo, as novas formas de cura dos seres humanos. Então, nós temos as Big Farmas, né, as indústrias Farmacêuticas, se não tiver um sistema financeiro quântico equilibrado, que sabe o que cada um fez e o que cada um merece, não será possível implantar as medbeds. E o que são as medbeds? Que é a tecnologia de cura da quinta dimensão. As camas médicas. Bom, o que são as camas médicas? As camas médicas são camas vão revolucionar toda a indústria ou toda forma de cura conhecida na Terra. As camas médicas são um sistema extraterrestre, assim como o um sistema financeiro quântico. E as camas médicas te permitem entrar para dentro dela e ela é como uma cápsula gigante e ali essas camas detectam todas as enfermidades que tu tem. E elas começam através de um processo de vibração a consertar e curar todos os males que não tem cura hoje em dia, sem a necessidade de medicamentos. Isso inclui aquelas coisas como parques paraplégicos, quanto colunas quebradas, leucemias, tudo que não há é cura aqui na Terra, as pedras vão curar. E assim, até órgãos que foram apontados podem se regenerar, assim como as estrelas do mar, como os seres do mar que já fazem isso. Portanto, é uma grande revolução estas curas lindas que nós teremos acesso na quinta dimensão. Mas primeiro... Para que isso seja implementado, precisa a organização desse sistema financeiro plântico, ele precisa estar ajustado, porque assim, quando todos estiverem mais ou menos organizados financeiramente, todo mundo vai estar provido. A parte de necessidades básicas serão providas por Gaia, água, luz, eletricidade, moradia, tudo isso será provido naturalmente e o que tu vai ter a mais é aquilo que tu quer se divertir, aquilo que tu gosta, aquilo que tu quer ter para ter uma vida mais feliz. Isso é completamente maravilhoso e aí a partir desse sistema vai ser possível a implementação desse novo sistema de cura que vai dar oportunidade para o novo humano se manifestar sem alimentações, sem problemas de saúde incuráveis, já que nós sabemos que muito do que nós temos vem da química que é colocada nos alimentos, nas... na água, em tudo que nós ingerimos, nos remédios, em tudo, etc. Então, isso não vai mais acontecer, as camas médicas vão trabalhar. Com...